Você tá no Facebook e quer saber como fazer uma postagem arrebentadora pra vender mais? Vamos nessa! Solta a vinheta, Malcolino! Eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. A gente está falando de mídias sociais, de Facebook. No outro vídeo tá aqui o cardzinho, a gente falou sobre por que ter uma fanpage e quais são os recursos que ela vai te oferecer. Agora vamos falar de postagem. Posts, tipos de posts e como fazer um post vendedor. Vamos lá, primeira coisa, em todos os cursos, todas as aulas, os consultorias, todos os lugares que eu vou, as pessoas perguntam, Bruno, como fazer um post matador? Tem um monte de clickbait, né? um monte de postagenzinha na internet, blog, post em blog, falando que ah, vamos fazer postagens matadoras e tal. Se você entrar aí e ver as dicas, o primeiro ponto que é mais importante, você precisa saber o que você está falando, o que você está fazendo. Você tem que ser capaz, olha bem aqui, olha, bem, olha aqui para mim, olha aqui. Você tem que ser capaz, vamos dar um zoom aqui, ó. você tem que ser capaz de explicar para o seu cliente o que você faz em poucas linhas. Quais são os benefícios dos seus produtos, por que ele tem que comprar com você, como você pode mudar a vida dele. E as pessoas, às vezes, elas empacam aí. Então não adianta saber estrutura com texto, com mais texto, com menos texto, com hashtag, se você não sabe o que seu produto faz. Então a primeira dica, organize esse conteúdo. Abra um Word, aí abre um Doc. E começa a colocar as características do seu produto. Se você fez os 4 P's e vai ter aqui o cardzinho, você já fez as características do seu produto. E quando eu falo produto, eu falo de serviço ou bens de consumo. Quais são as características? Como ele pode ajudar o seu público-alvo? Quais são os benefícios que o seu público vai ter a utilizar o seu serviço, o seu produto? Quais são? vai elencando todos eles a partir dali que você tem um brainstorm de tudo que você pode falar do seu produto começa a separar em pequenos pedaços e aí você pode começar a contar uma história vamos supor que você tem uma clínica de estética né? Você faz massagem e uma série de outros serviços defina quais são todos os serviços quais são os benefícios as pessoas serão mais felizes mais bonitas público -alvo é mais mulher defina as personas tá tudo aqui no vídeo você já tem tudo aqui definiu isso começa a contar uma história então, a mulher com benefício, quais são os principais dias, quais são os benefícios do tratamento, como esse tratamento é feito. E vai separando isso em conteúdos, blocos de conteúdos. E depois você vai fazendo promoções com preços. Quem vem com preço, vai embora por preço. Tenta agregar valor. E como utilizar isso nas postagens? Então, primeiro tipo de postagem, contexto. Coloca ali uma quantidade média de texto. Se eu passar de 3, quatro, 4 quatro linhas, ele vai ter um ver, a, um ver mais aqui. Então, tenta colocar as informações mais importantes no começo. Hashtag, Bruno, hashtag funciona no Facebook, mas ela não vai mudar muito a entregabilidade, né? Se muitas pessoas vão ver o seu post. Então pode usar uma ou outra, mas não é que nem no Instagram, que quanto mais usar, mais vai te ajudar. Usa smiles, emoticons, tanto no começo quanto no final, para dar vida, para dar interatividade com o seu público-alvo imagens, aí você sobe imagens faz o textinho e depois sobe imagens fotos, fotos criadas por você você tirou foto da sua clínica, do seu produto se tiver alguém que possa editar suas fotos, melhor ainda, se não tem tem um monte de aplicativo que vai te ajudar com isso Edita a internet, aplicativos para editar fotos antigamente quando eu comecei só tinha facebook e só que você não soubesse mexer, estava ferrado hoje em dia dá para você mexer até no powerpoint você põe a foto lá e edita ela fotos próprias você mexe nelas, um monte de aplicativo dá para você fazer isso Aí tem outro tipo de postagem, que você pega o link do seu site e joga lá. Qual o problema? O Facebook agora ele vai colocar a foto que vai puxar do seu site. Então nem sempre vem a foto que você quer. Toma cuidado com isso, tá? Para mexer nisso, tem que mexer no site, Aqui é não, não vem ao caso neste vídeo. Talvez nos nossos cursos falaremos mais com calma e detalhado disso. Então, mais legal, cria um bit lá, cria um encurtador de URL e coloca o link ali. Entra no meu Facebook, Bruno Pérez Oficial, que lá você vai ver mais ou menos os estilos de postagens. Você pode fazer um canvas, você pode fazer um slide. Um slideshow é muito legal, você pode pegar várias fotos. Então, por exemplo, você quer apresentar a sua estética para o seu público-alvo. Tira um monte de foto legal, trata elas. Você pode colocar umas chamadinhas e faz um slideshow. Como faz? Clica no primeiro botãozinho, tipos de postagens ali, você escolhe slideshow. Sobe todas as fotos, põe umas legendinhas. E os links, vai ficar super legal. Dá para você fazer carrossel, aquele que vai passando. Dá para contar uma história ali. Você quer falar sobre massagem, linfática, sei lá. Tira várias fotos de alguém fazendo, um antes, um depois, dos produtos. E aí você, o cara vai passando o dedo ali e vão ter várias histórias contadas. No final, um, saiba mais, clique aqui, agende uma aula grátis. Você vai falar uma, você é uma escola, agende uma aula grátis. Vários tipos de postagens. O mais importante, cria o seu próprio conteúdo. Invista tempo nisso, explicando o seu produto. Às vezes as pessoas têm a sensação de falar assim, ah Bruno, eu vou postar todo dia, eu vou ver o tempo inteiro. O seu público-alvo não vai ver o tempo inteiro. Ele segue várias páginas, ele tem mil amigos. Então você precisa postar porque as pessoas curtam e recebam mais. Isso é criar engajamento. Existem alguns algoritmos no Facebook, eu não vou explicar em detalhe aqui. Que quanto mais conteúdo você cria, que tem mais fatores de, ser, de ter alto engajamento mais as pessoas se engajam, mais elas vão receber. Então não é tudo que você posta que todo mundo recebe. Por isso, qual o melhor post para ser criado para vender? Aquele que explica o seu produto, aquele que é simples, aquele que é objetivo, aquele que tem imagem criada por você. Vídeos, lives. Vamos falar disso nos próximos vídeos. Crie conteúdo, conteúdo é rei e é isso que vai trazer as pessoas para dentro da sua loja. Esse foi mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, estamos falando de mídias sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na bolinha, aqui embaixo, no sininho. Esses são outros vídeos sobre mídias sociais. Espero você nos próximos vídeos, todas as terças e quintas e até breve.